Bicillumen é um dispositivo de luz, então é um aparelhinho que se comunica e cria uma comunicação entre diversas bicicletas só com luz. Ele é um dispositivo pensado para tem uma dimensão utilitária para os ciclistas, no sentido de melhorar a visibilidade dos ciclistas para outros elementos do trânsito. Além disso, também ser uma forma de comunicação entre ciclistas, uma forma de orientação em um determinado caminho de chegar a um ponto A ou um ponto B. Ele é um dispositivo inteligente, então a ideia é que ele crie uma linguagem no decorrer do tempo se resolve nele, ele é alimentado pela própria pedalada. A ideia é que ele seja o mais barato possível, que ele tenha o sua, seu hardware e software aberto para que ele possa e deva ser replicado. E o interesse é que quanto mais a gente utilizar, mais um bando de bicilumens ou vagalumes a gente vai poder ter pela cidade.